Você que está acompanhando a Dama do Gesso aqui no especial da Casa Praia Rasa, você não pode perder o que eu vou mostrar agora. E se você não está acompanhando esse especial, não dá bobeira, não deixa de se inscrever no canal, curtir, botar aquele sininho e ver tudo que está acontecendo. Porque vai vir agora um negócio que poucas pessoas mostram. Nosso banheiro modular. Aquilo ali é um banheiro pronto, que a gente chama modular, ou então pode igual o pessoal nos Estados Unidos chama. A obra alcançar o cronograma desejado pelo cliente, assim que ele contratou a empresa, assim que ele contratou a construtora, antes mesmo de encerrar radier, terraplanagem, tudo que foi feito aqui e que você acompanhou nos vídeos passados, eles começaram a fabricação dos banheiros prontos dentro da indústria. Essa foi a solução que a gente acreditou que ia ajudar muito no cronograma de execução. E para você entender mais o banheiro pronto, o que, que acontece? O banheiro é a parte de uma obra que é mais complexa. Tem instalação hidráulica, elétrica, impermeabilização, esgoto, uh, sistema de exaustão, cerâmica. São muitas disciplinas para se executar numa obra e muitas vezes é a parte que mais atrasa durante uma construção. Exatamente por esse motivo que a gente optou por fazer aquele cubinho dentro da nossa indústria. E quando a gente resolveu preparar né, a nossa construção para receber eles, foi bem simples a gente já estava fazendo o nosso radier, prevendo com a chegada deles. Dessa forma, vem cá, dar uma olhada. Então, toda a saída de esgoto de um banheiro, normalmente, é para baixo, né? E exatamente por esse motivo que a gente já faz os radiers com... O... Por esse motivo que a gente já fez o radier com esse porão. Como você pode ver, o banheiro ele vai ficar apoiado aqui em cima Dessa forma, eu consigo fazer as instalações de esgoto sem dificuldade. E quem não conhece, esse é o Pops, viu? Ele normalmente me acompanha nas obras. Gente, ele já está até com linha de marcação. o Pops. <risos> então, o que, que acontece? A gente faz esse porão no radier para conseguir depois fazer a conexão das instalações de esgoto sem dificuldade. E até nesse caso aqui, é bem bacana porque você consegue dar manutenção no futuro. Ah, tem algum entupimento, quer trocar alguma tubulação, está fazendo alguma coisa, você consegue mexer. Melhor do que se fosse enterrado, né? E foi isso que a gente fez. Então, o, o nosso banheiro pronto, ele chegou em um caminhão. Naquele caso, chegou num truque normal. E aquele dali chegou num caminhão munk. É assim que a gente organiza a logística da obra. O que, que a gente faz? A gente traz os banheiros em caminhões comuns, mas um deles precisa ser o caminhão MUNC. O caminhão MUNC é aquele caminhão que tem esse braço metálico. E vocês vão ver nesse vídeo, ou talvez no próximo, vamos ver como é que vai ser a dinâmica aqui da construção tem aquele braço metálico que consegue pegar cargas, né, que são grandes ou então super pesadas e fazer a instalação sem dificuldade. Então, a gente ali tem a lança do O No munk a gente vai botar uma cinta de içamento ao redor do banheiro e aquele braço vai pegar e vai movimentar e vai alocar o banheiro no local certo. Agora, para isso acontecer, eu preciso também ter outras organizações. Vem cá, dá uma olhada. Então, olha só o que que acontece. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a gente tem é a construção bem próxima ao muro? Então, o que que a gente fez? A gente teve que verticalizar a estrutura com uma certa antecedência. Ela já está com manta asfáltica, chumbador, tudo direitinho. E aqui no piso, a gente marcou o banheiro. Então, eu sei que dessa linha para dentro, a gente tem o banheiro. A mesma coisa acontece ali na extremidade. Dessa linha daqui para dentro, a gente tem a limitação. Então, a empresa que opera o MOOC consegue fazer a movimentação e a locação dele com mais facilidade. É isso que a gente vai acompanhar. Se você quiser ver o próximo vídeo, a gente vai estar ele, você vai ver como é que todo esse processo. Lembrando, eu vou explicar, inclusive, como é que funciona o MOOC. Isso aqui, por exemplo, é uma patola. Então acompanha, não deixa de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.